Olá, estudantes, bem-vindos à videoaula do módulo 2 da disciplina Gestão de Marcas. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. O módulo 2 da, da disciplina de Gestão de Marcas tem como título Posicionamento e Criação de Valor. Esse módulo é dividido em duas unidades. A unidade 1, um, Posicionamento da Marca, e a unidade 2, Criação de Brand Equity, ou Valor de Marca, em português. O objetivo de aprendizagem desse módulo é relacionar os conceitos de posicionamento e equity e suas ferramentas de aplicação. O texto base desse módulo é o capítulo 10, das páginas 301 a 326, do livro Administração de Marketing, do Kotler e Keller, que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Então, vamos lá. O que é posicionamento? posicionamento de marca é a ação de projetar a oferta e a imagem da empresa para que ela ocupe uma, um lugar diferenciado na mente do público-alvo, uma posição dentro da mente do seu público. É como se a gente pensasse na mente do consumidor como um espaço em branco. E você tem caixinhas lá, você tem espaços que são uh, ocupados. Então, uma marca ela tem o objetivo de ocupar um espaço que vai ser só dela, de conquistar um território dentro da cabeça do consumidor um território cheio de significado, de, de desejos, de necessidades relacionadas, de uh, atributos relacionados, então esse é o objetivo de um posicionamento. Ele busca também uh, posicionar a marca na mente do consumidor a fim de maximizar a vantagem potencial da empresa, então pense em grandes marcas, por exemplo, a Apple, né? sempre citada como marca forte, ela, só, ela, ela sozinha, já tem um efeito grande na cabeça do consumidor. Ao pensar na Apple, a gente vem, vem uma série de características na nossa cabeça. A gente pensa num preço, pensa num nível de qualidade, já imagina a logo, né? já lembra de algumas imagens. Então, isso é uma posi um posicionamento bem feito, aquele que vem trazer uma vantagem potencial para aquela empresa. E é importante que todos da empresa assimilem o posicionamento da marca para usá-la no contexto da tomada de decisões. Então, ao criar um posicionamento, não é só para os meus clientes, os meus consumidores reais ou potenciais, mas todo o público interno da empresa também precisa, é, de alguma forma, conhecer esse posicionamento e é, isso faz parte, deve fazer parte do processo de tomada de decisão. Aqui nós temos um exemplo interessante que vem justamente simbolizar o que é o posicionamento. Então, nós temos aqui quatro marcas distintas, né, de, de roupas, sapatos esportivos. E aqui, ó, nós vemos que cada uma delas, apesar de vender produtos similares, tem um posicionamento que é único. Então, por exemplo, para a Puma, o que é? A única marca esportiva que une moda ao estilo esportivo. Para a Nike, a única marca esportiva que desenvolve produtos tecnológicos de ponta. Né? É, para a ASICS, a única que desenvolve produtos tecnológicos autênticos. Então, perceba que tem diferenças entre elas, né? Puma, para jovens urbanos. Nike, atletas profissionais e amadores. Uh, converse aqui para jovens otimistas. Então, o posicionamento é, é buscar atingir na cabeça do consumidor um espacinho que é só meu, que pode ser similar aos meus concorrentes, né? percebam que tem similaridades aqui entre as características dessas quatro marcas, mas que, de alguma forma, são únicas. Então, pode ser parecido, mas eu tento ter um espaço que é só meu, né? Então, esse é um exemplo bastante interessante para a gente visualizar o que é esse processo de posicionamento. Quando a gente fala sobre posicionamento e de criar uma estratégia de posicionamento dentro da empresa, não tem como não falar dos pontos de diferença e dos pontos de paridade. Então, o que é isso? Primeiro, os pontos de diferença são todos atributos ou benefícios que os consumidores vão associar fortemente a uma marca. Eles avaliam positivamente e acreditam que não poderiam ser equiparados por uma marca da concorrência. Então, é o que o próprio nome diz, é um ponto de diferença. Ele tem como objetivo diferenciar uma marca da outra. E mais importante que isso, na cabeça do consumidor, esse ponto ele deve ser dificilmente equiparado ou dificilmente copiado por outra empresa. Se for uma característica que todo mundo rapidamente copia, isso não vai ser um ponto adequado de diferença. Tá? três critérios determinam se uma associação da marca pode ou não funcionar como um ponto de diferença. Então, é o nível de desejo do consumidor, a capacidade que a empresa tem para entregar aquilo e também o grau de diferenciação, que é muito importante para um ponto de diferença. Os pontos de paridade, por outro lado, são associações de atributo ou benefício que não são necessariamente exclusivos à marca, mas podem, na verdade, ser compartilhadas com outras marcas. Então, são aquelas características que todo mundo tem, é o que a gente chama também de critérios qualificadores. Todos têm, é preciso ter, mas não vai diferenciar. Então, eu preciso ter isso para poder ser considerado pelo meu consumidor. Se eu não apresentar esse atributo, nem vou pensar em mim. Mas, se eu quiser me diferenciar, aí sim eu preciso apresentar um ponto de diferença. Né? Os pontos de paridade, de categoria representam as condições necessárias, nem sempre suficientes, mas necessárias para eu escolher uma marca. E os pontos de paridade e concorrência são associações destinadas a anular elementos de outra marca. Então, eu busco aquilo para justamente eliminar o ponto de diferença do meu concorrente. Né? Então, são esses dois tipos de pontos que são trabalhados no processo de posicionamento. O que, que eu quero? Eu quero ter mais pontos de diferença o possível e que eles não sejam é, copiados pelos meus concorrentes. Esses pontos de diferença e de paridade, eles permitem que a gente desenhe mapas perceptuais de posicionamento. Então, como eu falei, posicionamento, imagina a mente do consumidor, como um mapa, ou como um espaço em branco, você vai lá se posicionando, eu estou aqui, meu concorrente está ali, eu tenho um pouco de sobreposição, que é o ponto de paridade, mas eu quero ter o meu ponto de divergência. Na escolha desses benefícios específicos para pontos de paridade e diferença, eu posso, então, posicionar a marca nesse mapa perceptual. Então, aqui são alguns exemplos que a gente pode ter. Isso é uma ferramenta que vocês podem aplicar, seja com a marca de vocês, em algum estudo de caso, ou mesmo treinando, mas é uma ferramenta bastante interessante para desenhar e para entender como as empresas estão posicionadas, como as marcas estão posicionadas. A comunicação dos pontos é bastante importante, porque ela vai justamente construir o posicionamento na cabeça do consumidor. Então, de modo geral, uma empresa deve monitorar três variáveis ao analisar os potenciais ameaças dos concorrentes. Primeiro, a participação do mercado. Então, qual é o meu nível de participação? Qual é o percentual que eu tenho daquele mercado? Além da participação do mercado, também a participação na mente do consumidor, né? o que a gente tem como termo-chave aqui, o share of mind. Então, o quanto os consumidores, eles lembram dos outros, mas lembram de mim. Né? Qual que é o percentual aí da cabeça dos consumidores que é dominado por uma marca ou por outra? E o terceiro ponto é a participação na preferência dos consumidores, que é o share of heart aqui. Né? Então, o consumidor conhece, mas ele me prefere. Então, são três pontos que eu tenho que ter atenção na hora de comunicar os meus pontos de paridade e diferença. E nós temos também como auxílio no posicionamento os chamados mantras de marca. O que é isso? São frases curtas, compostas de três a cinco palavras, realmente curtas, que vão tentar capturar de modo irrefutável a essência do meu posicionamento. Então, o um mantra de marca deve comunicar de modo econômico o que ela é e o que ela não é. Tá? Então, quais são os três critérios fundamentais para a criação de um mantra? Comunique, simplifique, porque tem que ser curto, rápido, fácil de lembrar, e inspire, para que possa haver também uma ligação emocional e aquilo ficar mais preso na cabeça do consumidor. A nossa unidade 2 tem como título criação de brand equity, ou de valor de marca. O texto base é o capítulo 11 do livro Administração de Marketing, do Kotler e Keller, que está lá disponível no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Então, quando a gente fala sobre marca, né, então pensamos inicialmente sobre posicionamento. Ao posicionar, eu tenho a, a minha posição, eu tenho uh, os meus pontos de paridade e divergência. O que eu quero agora é fortalecer isso criando, então, uma marca forte, uma marca de valor. Então, uma marca é um bem ou um serviço que agrega dimensões, de alguma forma, diferenciam de outros produtos desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade. Então, por exemplo, nós temos lá, vou comprar um computador, posso comprar da marca A ou da marca B. A marca tem esse objetivo de agregar atributos de agregar valor, de agregar, agregar dimensões que vão fazer uma diferenciação entre os produtos. Talvez o so, a questão do hardware, do software, não seja tão diferente, mas a marca em si faz com que eu queira um produto ao invés do outro. Esse é um grande objetivo da marca. As marcas também vão identificar a origem e o fabricante de um produto, né? logicamente. E os consumidores podem avaliar um produto idêntico de forma diferente dependendo da marca. Então, eu posso ter dois produtos que do ponto de vista de critério técnico, de qualidade, de construção, eles são praticamente iguais. Mas a marca que está lá junto desse produto pode fazer com que ele valha muito mais por conta de uma construção junto aos consumidores. E a fidelidade à marca proporciona à empresa uma previsibilidade e uma segurança da demanda. Então, por exemplo, a gente tem a Coca-Cola, uma marca antiga muito forte, né? a força que ela tem já permite que ela tenha uma previsão mais segura de quanto ela vai faturar no ano, de nível de crescimento, de nível de venda. Por quê? Porque ela sabe que tem clientes, clientes fiéis, leais, que vão preferir sempre comprar aquela marca. Então, a marca forte ela traz uma série de é, é, vantagens para a empresa, por isso a gente tem que tentar buscar essa construção. O brand equity, ou o valor de marca, é justamente o valor agregado atribuído a qualquer bem ou serviço. Então, o valor agregado, intangível relacionado à marca, é justamente o que é o brand equity. Ele vai surgir de diferentes respostas do consumidor. Então, essa criação de valor, quem faz é o consumidor. A empresa propõe, ela comunica, ela faz campanhas, mas é justamente o consumidor que vai ter esse papel de criar, de gerar esse valor associado à marca. Então, essas diferenças na resposta são resultado do conhecimento que o consumidor tem da marca, todos os pensamentos, sensações, imagens, experiências, crenças, então, todo o histórico de consumo, né, se ele já comprou, se um amigo comprou, um familiar, se ele viu uma propaganda, se ele viu alguém que ele gosta utilizar aquilo, né, alguma celebridade, algum influencer que ele segue, enfim, tudo isso, pessoal, vai construindo a imagem da marca na cabeça do consumidor. Então, essa construção do valor de marca é algo que tem que ser feito de maneira é, agregada, de maneira global, porque vários elementos, várias coisas vão contribuir para essa construção. Quais são as vantagens de uma marca forte? Temos algumas. né? Então, primeiro, melhor percepção de desempenho do produto. Né? Então, eu conheço aquela marca, eu sei que ela é boa, eu imagino que o produto vai ser bom. Maior fidelidade, né? tem pessoas que compram só uma marca, sempre aquela marca. Menor vulnerabilidade às ações de marketing da concorrência, né? então, se eu sou fiel à marca, eu não estou muito preocupado com o que o concorrente está falando. Menor vulnerabilidade às crises de marketing, então, é um consumidor que, independente do que está acontecendo, ele vai continuar comigo. Maiores margens, né? então, eu tenho, posso ter um lucro maior, porque tem mais pessoas dispostas a comprar o meu produto. Men menos sensibilidade do consumidor ao aumento de preço, então, sempre que aumenta o preço, a demanda diminui um pouquinho. Quando eu tenho uma marca forte, consumidores leais, essa diminuição ela acaba sendo menor também. A sétima vantagem, mais sensibilidade do consumidor à redução de preço. Ah, então tem uma promoção da marca que eu gosto, vou lá e compro, mesmo sendo uma promoção que às vezes não é tão boa. É, mais eficácia das comunicações de marketing, possíveis oportunidades de licenciamento, né? então a minha marca é relacionada ou associada a diferentes produtos. Uh, oportunidades adicionais de extensão de marca, melhor recrutamento e retenção de funcionários. Né? Então, ah, eu, quero, eu gosto tanto dessa marca que eu quero, gostaria de trabalhar nela. Né? Então, eu queria trabalhar no Google, queria ser funcionário do, do Google. Então, isso é uma, um atributo ou um benefício que a própria marca traz. E maiores retornos financeiros do mercado, se eu tenho lucro, se eu tenho uma margem maior, se eu tenho um consumidor que é menos sensível ao aumento de preço, então tudo isso faz com que eu também tenha um retorno financeiro maior daquele mercado, então percebam que tem muitas vantagens em se ter uma marca forte nós temos algum, alguns modelos para mensuração do valor de marca, do brand equity. Né? Alguns deles estão no nosso texto base. Um deles é o brand, brand asset Valuator aqui. Então, é uma, uma avaliação das qualidades, das características da marca. Então, nós temos aqui uma diferenciação em dois grandes atributos. A força da marca, que está tá relacionada com a sua diferenciação e com a sua relevância. Então, a marca tem que ser diferente das demais, mas tem que ser diferente gerando interesse, gerando relevância. E nós temos também a reputação da marca, que é a estima que ela tem, né? então, como a marca é considerada pelo consumidor, e o conhecimento, se as pessoas realmente conhecem, sabem como é, sabem os atributos, sabem as características, então, aqui é uma maneira da gente mensurar o valor de marca. Então, o que é uma marca valiosa é, através desse modelo aqui? É uma marca que é diferente, tem diferenciação, ela é relevante, tem estima e os consumidores também têm um alto nível de conhecimento. Tá? Então, esse é um modelo de avaliação do valor da marca. Nós temos alguns outros também que vocês vão aprender ao longo deste módulo. A construção do brand equity ou do valor de marca envolve o que a gente chama de branding ou construção de marca né, em português, que é dotar bens e serviços, né, dotar produtos com o poder da marca. Então, esse é justamente o processo chamado de branding. E a gente dota do quê? De elementos da marca. Então, recursos que podem ser registrados e servem para identificar e diferenciar essa marca. Então, como que eu faço isso? Eu posso seguir seis critérios para a escolha desses elementos: fácil memorização, né? Então, eu quero que seja algo que fique na cabeça do consumidor. Precisa ser significativo, né? Então, dotado de significado. Cativante, né? transferível no sentido de que eu posso querer que a minha marca é, seja de diferentes produtos, né? não é um único produto, são alguns produtos, então precisa ser transferível, adaptável e protegido, né? então tem que ser algo que ser, tem que ser meu, não pode ser facilmente copiado ou copiável pelos meus concorrentes, pelos meus competidores. Tá? Ah, pensando em criação de, de valor de marca, né? de gestão do valor de marca, é importante falar sobre mensuração, né? então como que a gente pode fazer o processo de mensuração? Nós temos algumas abordagens, então uma abordagem indireta avalia fontes potenciais do valor de marca, identificando e rastreando as estruturas de conhecimento da marca pelo consumidor. Então eu posso verificar quantas pessoas já ouviram falar na, na minha marca, conhecem bem, têm interesse, então são maneiras de eu mensurar de forma indireta o valor de marca. Já a abordagem direta avalia o impacto real desse conhecimento da marca na resposta do consumidor, em diferentes aspectos do marketing. Então, tudo bem, ele me conhece, e aí, o que, que ele faz? Ele compra mais o meu produto? Ele recomenda o meu produto? Ele me segue nas diferentes redes, mídias sociais, digitais? O que, que ele faz? Então, eu posso ter uma avaliação mais direta, focada no comportamento, na ação, e até uh, na, na, no retorno financeiro que aquela marca traz. E logicamente, nós temos também abordagens complementares, onde eu posso utilizar tanto abordagens indiretas como abordagens diretas para mensuração e avaliação do brand equity, do valor de marca. OK? Então, dessa forma nós chegamos ao final da nossa aula, da nossa videoaula do módulo 2, da disciplina de Gestão de Marcas, onde falamos aí sobre o processo de posicionamento e de criação, gestão, mensuração do valor de marca, do brand equity. Espero que todos tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo.